Opa! E aí galera, beleza? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Bjorn Boruto, youtuber aqui da EW, beleza? Galera, eu já vou pedir pra vocês aí que não é inscrito no canal, que chegou aqui por algum motivo recomendado por é, um amigo ou por notificações. Mano, se inscreve no canal, beleza? se inscreve no canal e já deixa aquele like aí mano ajuda demais se vocês não fazem ideia beleza vamos lá estarei deixando aqui a defesa aí da nossa colega de guilda aí que ela fez aí durante o rally party que teve aqui no reino sim galera mais outro rally party sim e dessa vez aí é, veio algumas guildas inimigas aí é, da, da parte da aliança aí das guildas que a gente costuma atacar beleza e eles têm o um set bom bom não galera o um set top beleza <risos> entre vários fumite com ZK e tudo mais é, é o de sempre é o de sempre sempre lutando contra tops jogadores no caso aqui a Dai não sabia muito bem aí como que ela iria, iria defender desculpa então a gente auxiliou ela ali a gente é, deu a melhor opção para ela que seria ali é, o mais é, viável que ela iria defender levando em conta que é, eu já tinha visto o Alex atacando então é, eu dei uma dica para ela ali funcionou super bem então ela seguiu certinho é, os Ábes também estava online no Discord, pediu para ela entrar no Discord e depois disso ela seguiu as instruções e ocorreu tudo bem. Então, vamos ver aí na hora que o rally sair para vocês ver o tipo de set que veio atacar, a, a, o tipo de set do player que atacou ela, desculpa. E a quantidade de T5 que veio, mano, foi absurda. Quase 1 um milhão de T5, quase, mano, pouquinha coisa chegava ali nos 1 um milhão de T5. Já o set dela, da nossa parceira de guilda, não é tão bom, galera. É fusão azul, né? Tá ligado? Então, não é um set bom para defender, mesmo assim. Ela fez uma defesa top. Já aí o inimigo com esse set insano. O rally bateu ali. É, engoliu. Foi salvo pelo familiar. E agora o set da Dani. Dani é da né? Desculpa. Então, vocês é, podem ver três taças míticas aí do inimigo. O 7 da Zero 100 ali. É azul. Então, mano, ela defendeu muito bem. E depois ali no finalzinho, ali, quando já não precisava, que ela teve o bônus do líder ali. Então demoraram pra é, deixar ela com o bônus ali da prisão. Mas faz parte, faz parte. Demoraram. Mas faz parte, ela defendeu bem galera Vocês tem que levar em conta aí Que no finalzinho é, é, O único erro dela Foi não ter realocado Assim que bateu o rally, tá ligado? Porque eu acho que ela tava em fúria Se o inimigo quisesse realmente Dar outra porrada, ele, ele teria conseguido Beleza? Então, depois disso ela realocou Eu acabei de falar, <risos> ela realocou Então faz parte galera É vivendo e aprendendo e a gente aprende junto, jogando o jogo, tá ligado? Como o nosso líder Zabuza fala, jogando o jogo Então se você tem o sonho de vir em PW Vem pra cá, chega junto que a gente ensina, beleza? A Mel falando ufa ali, o, o, menor, o menor falando, segurou o fino Porque mano, olha os prints O sprint vai passar bem rapidão, se você quiser você volta, beleza? Olha a quantidade de T5 que veio se liga Opa galera aqui já é na parte aqui dos Rally Parts que teve é, o play aí vocês viram 752M de poder e os primeiros Rally foi T4 e T2 Mesmo sendo T4 e T2 o alvo perdeu muito poder, muito mesmo Então é, depois disso obviamente queriam abrir ali os Rally Full T4 e T5 né e enviar o líder, porque se os T2 os os fez esse dano tudo, imagina os Rally Full, e só bateu 4 Rally, então vocês podem ver ali que tirou muito dano mesmo, então é o cara com 7 de guerra, 57M de tropas perdidas, fora aquelas lá que não contabilizei agora, vai ser contabilizado daqui pra frente, depois a gente faz aí, jogando por cima. E já que já tá massa, né? Então eu já peço pra vocês deixar o like aí, mano Não só por, não só por esse zeramento aí Mas pela defesa da, da Dani No vídeo anterior que vocês conferiram aí Porque realmente foi uma defesa sensacional, mano Veio 900k de T5 E ela engoliu o rally ali Segurou o fino Igual o menor falou ali no chat Segurou o fino Porque, mano 900 5 é T5 pra cacete Sim mano, é T5 pra caramba E você tem que fazer a consideração ali O set do, do atacante os familiares ali Só os finos também, só os top do top Então vocês viram que ela segurou muito bem Olha que o set dela não é bom pra defender galera Desculpa, o set dela não é bom pra defender Eu falo porque é a verdade É é complicado né mas ela defendeu o fino então a dica que foi dada ali antes dela defender serviu e foi bom então faz parte desculpa por esse barulho aí do caminhão passando mas não vai ter como eu retirar do vídeo faz parte também <risos> acontece é eu mostrando ele de novo 57m de tropas perdidas Poder atual 699 milhões. E vamos ver quantos que vai cair depois que os outros rali bater. Cadê? Fala, tá fechando ali 8 segundos. E vai bater. Tá saindo um. Vixe, saiu vários agora. Tá saindo. E o do Léo. Tá não saiu ainda, vai bater os rally, vai bater. 699M. O Léo saiu também. 617M. E pegou fogo. Nem bateu todos os rally, galera. Foi cancelada ali de 3 a 4 rally. É, segurou ali mais 5 rally e foi pegado fogo. Então vocês podem ver ali que o poder vai ter caído pra cacete agora, galera, pra cacete. O ofio, o fio base ali que atacou esse set top de infantaria aí é que colocou fogo. E aí 512M, galera, 512M. Mano, pra quem tinha mais de 800M Quase 800M, desculpa Olha como que caiu o poder Meu Deus Mano, é muita tropa perdida Agora aí as tropas perdidas já tá em 68 milhões Pra quem tinha 57M De tropas perdidas Então, é quase chega na né, 100M de kills Agora, depois aí dessas pauladas Aí, mas faz parte Um pouco aí do do set dos players Que atacou, muito bom mano, Muito bom mesmo e novamente aí eu cliquei no set do off básico então depois disso eles achou o cara rapidamente galera porque vai ter que ser rápido ah lá achou eu já cliquei os caras já estavam solando solano galera um alvo desse solano tá ligado então o poder já caiu ali pra 482 m galera 482 m então mano foi bem top esse zeramento bem top mesmo então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar aquele like ajuda demais aí o canal beleza galera é pode comentar abaixo aí dicas sugestões também que sempre é bem vindo beleza E não esquece de compartilhar o vídeo também e é isso, galera. Fui, fiquem com Deus. Dobrada, eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando. Dobrada em todo show, ela tá me querendo. Sabe que o Rogério é o cara do momento. Fumo anda braba pra poder passar o tempo. E assim que pisaba hoje em dia tá rendendo. Pode crer dinheiro, a nossa droga.